Como é que é pessoal? Eu sou Spartini e muito bem-vindos a Total Rehiable Delivery Service Um jogo da Tiny Build. está agora no Steam É um jogo baratinho, um jogo muito fixe para jogar com os amigos Dá para jogar até 4 pessoas E o objetivo do jogo é simples É agarrar em encomendas que vão estar no Open World É então, um jogo do estilo sandbox Portanto, vai haver sempre muita coisa para fazer E temos que entregar... E uma mecânica muito complicada e, e uma física estranha nos nossos bonecos é, é muito parecido pelo que um pouco eu joguei é muito parecido com o Among Us aquele tipo de agarrar, largar, o próprio dos bonecos mexerem, pá mas está mentindo, está mentindo. Eu vou deixar aí umas imagens de, de algumas alguns vídeos que eu já fiz e espero que vocês gostem. estamos de volta pessoal aqui para mais Ui, está muito rápido aqui para mais umas entregas um apartment que é aqui não Opa. Eu não sei como é que é, é isto bem bem bem bem bem bem bem bem bem bem Não. Carro da Oh Não? Olha uma caixa maluca? Ui, deu, deu, deu. Não, em cima ah, delivery cancel, não. Ahá. Ok. Temos que ir buscar aqui o carrinho. Ok. arruma de manipula. Pera, pera, temos de dar a volta. Oh, oh, oh, oh era, pera. pera. Oh, não deixar da caixa. Para baixo. Isso, isso. Boa. Oh, puxa, para cima. Tá, tá, em cima da. De... Tá nada, seu estúpido. Como é que eu. Oh! Estou a passar pela caixa. Não, não, não, não. Agarra a caixa. Garra, garra, garra o carrinho. Fuck que a caixa está doida a caixa está maluca vamos, vamos buscar outra caixa espera aí e vamos aqui buscar outra sai da frente sai da frente Sai. Hey. What? Hey. acima caixa Vai. vamos buscar o carrinho uh. try to deliver to earn some money quer ganhar dinheiro ah fuck it vamos, vamos procurar outro emprego este emprego não é para nós Tentámos, mas não conseguimos Vou procurar outro. Um... Carro do manipulo. Ok, não há nada. Será que posso ir para ali e comece logo? Ui! Message delivering. Ok. Se Recruiting get to work and push a stick in. Para dançar! Ó. Fazer. Fazer. Não oh. dá nada. Tá obrigado. Vamos embora! Uh, helicóptero! Oh. Helicóptero! Temos o oh. helicóptero! Oh. Oh. Espera, espera, espera. Ok. uau wow. E para onde? Ui, está uma nova especial. What? O <risos> que, que era para fazer? Olha, posso ir para, o, para, para, para os senhores lá de cima ou não? Não puxam. Take me! Take me! Deliver the skyscraper! Whoa. <laughs> nice! Ah, uh, oh, não sei o que é que é para fazer. Não, mas ela vai-se embora e deixa-nos aqui. Ah, Sam! Juhu! Olha aqui, é uma pateiga, bem feito. Pera, pera, temos que. Uh. Ok, temos isto aqui. Agora te... temos o quê? Find. Ok. Tem que levar isto lá para dentro. Aqui. Ok, bora, bora, bora. O que é dela? Anda cá. Uh. Sozinho não consigo levar isto. Uh. Eu consigo. Bora, bora. Espera, espera! Espera, espera! Deixa-me ir para cima. Hahaha. Oh! <risos> uh -huh! Ok, ok. Temos que. <risos> vamos fechar outra vez, vamos fechar outra vez. Ok. Espera, eu levo, eu levo, eu levo a bomba, eu levo a bomba. Uh. Espera, espera para mim! Ó, oh, tosca pá! Espera, espera, a gente vai conseguir fazer isso. Ok. Ok, barril, barril, barril, barril. Espera, espera. Espera para mim. Espera para mim. Ok, bora, bora, bora. O que é que no helicóptero? Isso, isso, bora, bora, bora, ui não, ui não, Ah, se isso, perdemos o, perdemos o ringo, não interessa, segue, segue, segue, eu não vou largar, eu não vou largar. É para ir direto no helicóptero, ai, onde é que, onde é que tu vais? É para aí, é para aquele lado, desce, desce, desce, desce, ui, ui, ui, ui, ui, ui. Calma, calma, com cuidado, com cuidado. Isso, isso. Ui, sobe um bocadinho, sobe um bocadinho. Não, não! <risos> what the fuck? Ok, ui, falhei. Ah! Fuck! Quem é que me empurrou? É aquela, aquela menina? Ou oh, Sam, vamos nós. Vamos nós. Oh, what? Por é que ela deu reset? Oh, burra. Anda, é garra disso. Onde é que vocês? Fazer... <risos> para, para, para, para... Para, para... para Ringo! <risos> ah, ah, impossível! Okay, bora! Bora, bora. Estou preso. Estou preso. Isso. Siga. Siga. Muito bem. Vamos, chame. Vamos, chame. Vais conseguir. Uou, uou, uou, uou. <risos> Aquela estúpida! Oh, meu Deus. Ah, toda a gente cá dentro. Bora, bora. Todos juntos. <risos> Todos juntos. Siga. Agarra -te o teu helicóptero. Isso, isso, isso. isso. Ui, está muito pesado. Está muito pesado para a frente. Não, não. Isso, isso, isso, isso, isso, isso, bem jogado, bem jogado, Sam. É que percebes isto, pá. É que percebes isto, é que percebes isto, é que percebes isto, talvez não, talvez não, talvez não. Ui, o que é que aconteceu? O que é que. Aconteceu? que é... Vá, vá, vá, vá, estamos aí bem, estamos aí bem. E bem, eu não consigo ver, mas estamos aí bem. Estamos aí bem. Acho eu. Não sei se estou preso ou o meu braço está ali parado. Olha, Sam me atirou-se. A sério? Oh Jesus! Ui! <risos> What? A assim de repente? O que é que passou por aqui? Ah, eu vou fazer outra. Vocês... Vocês não... Oh, vou, vou entregar isto. É, vou pôr... Vou pôr isto aqui. A minha... Ah, tem que ser lá a outra peraí, peraí, estou a chegar, estou a chegar Porque? porquê o peixe? porquê o peixe? ok, todos agarradinhos todos a morrer juntos não? ok, eu não sei como é que isto vai dar <risos> consegues virar, não? não? Pois não. Ah, oh, então adeus. Ui! Por que é que me está agarrado? Ai um, a... menina. Todos juntos, vamos voar daqui para fora. Ei, hey, temos aqui um helicóptero. fuck? larga, -me. larga -me. Bora, bora, bora, que seja é mais rápido. Estamos quase lá. É para onde? Quer dizer, para esse lado? Oh! Espera, espera, espera, espera. Oh, não dá, meu. Shift to launch. Vai, entra aí dentro, meu. Bora, bora, mais um salto. Oh! Espera aí. Isso me teve virado para baixo. E é mais fácil não? Ok. Nice. Direitinho, é muito bem Ok, Sim, consegues apanhar a caixa? espera eu apanho, eu apanho a caixa por ti Ui Não A caixa A caixa Pá, Larga meu O rico está a com a caixa Não puxas Não puxas Dá cá a caixa dá cá a caixa É minha, não falhei a minha, não falhei outra vez. Bora Ringo. Eu e tu. E para cima não dá, pá. Conseguimos subir aí? E yeah, aí, yeah, conseguimos. Boa! Estamos quase lá, estamos quase lá. Bora embora fazer uma entrega. Ganhar algum dinheirinho. Temos para lá dentro, não? Yeah! Damos uma entrega e um mergulho para festejar. Entregar a caixa. fica para entregar? Ali, 32. Bora, bora. Ai aqui já. Ah, olha, fiquei preso. Uh, larga a caixa. Larga a caixa. É obrigado. Tommy out of toilet paper. Tommy, não tem espelho, é? Ui! Era, já me lembrei, Essa é aí. Ah, esta missão está bugada, só pode. Já, já não quero. Vou, vou andar com vocês. Espera aí, espera aí. Wait for me! Wait for me! Oh, debaixo. <risos> baixo não, meu. Calma, calma, calma. Espera! Espera! Olha, fizemos mais um. Eu vou agarrar daqui. Oh! Fuck. oh, oh. <risos> Espera, espera. Ok. Acá estou. Não, não estou. Afinal, não estou. Pumba. Não consegui entrar, meu. Ok, ok. Ok, ok. Tô cá dentro, tô cá dentro. Yeeey! Yeah! Siga, siga, siga, siga. Claro nisso. Quantas áreas não, hã És um contorno do cara, seja o que contar. Olha a árvore! Olha o ring está a entregar caixas, meu. o oh, ringue, peraí, peraí, ringue. Contigo, eu contigo. Foi, eu ponho lá dentro. Ó. Oh. Está pra onde? Ó. Oh, tá. Bora, bora. É, ah, batuteiro! Matuteiro! Já entregámos mais uma. eu vou ficar por aqui. Pessoal, espero que tenham gostado do jogo. O jogo é, é incrível. Uh, tem alguns, algumas falhas. Ali na, naquela parte inicial a caixa estava meio maluca. Uh, a zona do helicóptero é um bocado difícil de conduzir. Uh, mas tirando isso é bastante divertido. Fazer aqui as missões. Isto depois vai desbloquear uma carrada de zonas. Hein? Uma carrada de zonas aqui muitas zonas para desbloquear, muitos eventos para fazer, espero que vocês tenham gostado e quanto a vocês, vejo-vos no próximo vídeo bye bye